Eu tive um professor na Universidade de Brasília ainda na década de 70 que ele dizia toda doença caminha para cura. Então o, que, o teu organismo já estava trabalhando para se livrar do processo inflamatório. Sim, sim. Agora se você se, se apressa e começa a usar um anti-inflamatório químico, um analgésico, você mascara e atrapalha o mecanismo natural de desinflamação. Sim. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascaro, Corrida Perfeita, nesses, nesse podcast para trazer para vocês mais informação, coisas da vida, da vida da corrida, por assim dizer. E hoje eu vou falar aqui com um especialista em medicina alternativa, na medicina holística, na questão de ver o corpo humano de uma forma mais completa, mais inteira, do que de forma segmentada, não é uma questão de tomar uma pílula e estar tá tudo certo com o nosso organismo. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de ter aqui ao meu lado um cara que eu conheço há muito tempo, praticamente desde quando eu nasci, <risos> é, meu pai, meu pai, doutor Luiz Maranhão, é, mas você é Ascar e é Maranhão, pois é, eu sou o André Ascar do Maranhão, o André Ascar é praticamente meu nome é artístico, mas eu vim do Dr. Luiz Maranhão, olá, pai, tudo bem, como é que você tá? Tudo bom, tudo certo, tudo certo? Pronto para conversar? Eu vou ter que controlar um pouco meu pai porque ele fala mais do que eu. Então <risos> isso é um negócio complicado. Então eu vou pontuando ele aqui é. nessa nossa conversa para falar sobre essa visão mais global e alternativa sobre a medicina, sobre como a gente cuida do nosso corpo, do nosso organismo e como que isso influencia o caso, claro, que a gente precisa de saúde o nosso esporte. Como que a gente pode trabalhar tanto os chás medicinais, as tinturas, a acupuntura no nosso organismo, que é algo que eu tenho uma particularidade, que eu já venho trabalhando isso há um bom tempo comigo, para equilibrar o meu corpo e tudo mais, o desempenho, onde que eu tenho ele, o cara que já foi conhecido, foi nomeado pela, pela pessoa da biomedicina, foi como mesmo que o pessoal te, te nomeou? pai da acupuntura. O pai da acupuntura no Brasil, tá <risos> certo, é. então para mim fica fácil. Então, vamos lá, pai, você já tratou muita gente, né? Atletas, até mesmo lendo um Macedo, na né, época do, do ciclo dele para a Olimpíada de Cisne, como é que foi esse trabalho, como é que você fez essa atuação, como é que você vê isso, a acupuntura os pontos, como é que funciona esse negócio da alternativa? Então, o que acontece é o seguinte, né? ah, esse ser humano, o atleta, né se preparando para uma, uma jornada dessa, uma Olimpíada, ele se depara e ele levanta, ele mesmo levanta uma série de limitações que ele tem, né? Tanto no desempenho esportivo, quanto aquelas que vêm da endogenia, que vêm da sua genética, da sua estrutura física, né? E o Leandro me honrou com, com... Enfim, eu participei da equipe dele, né? Preparando a parte da alimentação, porque o Leandro é vegetariano. Uhum. Então, na época, não havia praticamente dentro do nutricionismo, nenhum técnico que pudesse orientar ele. Então eu, eu tive a honra de trabalhar com essa parte, a parte da alimentação orientando ele, na questão da combinação dos carboidratos e das proteínas vegetais, né? Porque uhum. essa fonte era o fundamento, né? O eu grande potencial precisar. da própria absorção da proteína animal, proteína vegetal, isso, pessoal, isso não tem que ser equilibrado. Então, ele já, ele já era vegetariano, mas ele, ele fazia isso mais de uma forma empírica, né? Mais sentimental. Uhum. E eu precisava uhum. dar esse suporte a ele, né? De mais, com uma base mais científica de como é que ele poderia tirar o melhor proveito desse sistema alimentar vegetariano. Além disso, ele tinha também alguns problemas nesse triatom, né, que são três extremos, é, e, enfim, e ele tinha facilidade numa atividade e dificuldade em outra. E aí entrava o conceito da medicina chinesa, principalmente a acupuntura, para fazer essas correções de natureza constitucional, né. É, reequilibrar como se, o corpo sim, dele. como se você já viesse né, nessa sua carga genética, no teu DNA, com uma distribuição de energia diferenciada. Por exemplo, as pernas, que é tão fundamental no ciclismo, né ele tinha alguma dificuldade, então eu tinha que fazer com as agulhas né, essa medição, aumentando o fluxo de energia para os membros inferiores, ao mesmo tempo é fazendo com as agulhas também a prevenção de lesão, desses uhum. né? grupos musculares, articulares. Uhum. Né? Trabalhando com o então, equilíbrio da energia. Sim, corpo, e é. sempre com foco no todo. Né? É, na hora que ele ia para a corrida, era diferente, são outros grupos musculares, é toda uma, uma outra ativação energética. Né? E sempre a gente preocupado que ele vai estar sempre no máximo do desempenho. Então não pode, tem que se evitar lesão, então a acupuntura também serve para isso. São mais ou menos quantos pontos no nosso corpo que a gente tem para aplicar a agulhinha ali? É, classicamente são mais de 1.200. Só isso. Né? São 14 canais de energia que distribuem essa energia vital sua por todas as células, tecidos, músculos, ossos, né? Porque isso tem que acontecer de forma harmônica. é bem interessante a gente pensar nessa situação da energia, que isso ainda está sendo muito estudado. Principalmente no, na própria física quântica né? De como que o nosso corpo pô, nada mais é do que energia fluindo né, Ela vai trabalhando de um lado para o outro E a própria medicina chinesa já vem estudando isso há muito tempo Meio que num, acertando e errando né? Botando uma bolinha no lugar e vendo o que, que acontece né? Para canalizar os yin e yang Que é uma, uma ciência que já já tem mais de quantos anos? mil anos 3.700 anos antes de Cristo Antes de crise. É, já tinha é o problemas. primeiro livro escrito pelo homem, uhum. no planeta Terra, se chama Neixin. O livro do Imperador Amarelo. Era um, era um livro né, que a, a, na China, as bibliotecas de Pequim foram queimadas diversas vezes no século passado, Sim. em função das guerras, ocupações estrangeiras e tal. E aí é houve um renascimento, né, e quando se encontrou esse livro, por se verificar como é que naquela época né, você poderia ter um conhecimento tão profundo já desse conceito quântico que é a distribuição de energia, a relação do ser humano com todos os outros seres vivos, a relação do ser humano com as mudanças climáticas, a relação do ser humano com as suas endogenias. Né? os seus problemas de natureza emocional, psíquico, sentimental. Então, é uma coisa tão complexa que você diz assim, gente, como é que há 3.700 anos já havia né, condensado no livro tanto conhecimento. E hoje em dia, depois de uma grande luta né, entre a medicina ocidental, digamos assim, a medicina mais tradicional, do remedinho e tudo mais, a da comprovação das farmacológicas, por assim dizer, Houve uma briga, né, entre a acupuntura não estar provada de estar funcionando, não está funcionando, isso há mais de... Pô, minha vida inteira eu sempre ouvi essa briga. E hoje está sendo cada vez mais aceito, né. Vem sido provada, tem vários é, hospitais, é, tanto os públicos no Brasil quanto fora do Brasil, onde já tem a aplicação da própria acupuntura. E ela é aplicada não só no, no esporte, na t mas também para várias outras áreas da vida, né. Não tem dúvida. Ah, no início do século passado, houve uma decisão do último imperador chinês no sentido de proibir a continuação da prática milenar da medicina tradicional chinesa. Por quê? Porque havia uma pressão internacional muito grande, principalmente na Inglaterra, e dos laboratórios que estavam começando a se desenvolver e a criar fórmulas únicas para tratar todos os seres humanos, como se aquela doença, aquela dor de cabeça pudesse foi ser tudo tratado, igual, né? é, tudo igual e pudesse ser tratado por um único comprimido. Né? Então, uhum. quando é, aconteceu isso, essa pressão econômica em cima desse último imperador, o que aconteceu é que a China tinha 50 mil médicos para tratar 500, 500, milhões de habitantes, 500 milhões de pessoas. Então, foi uma, um genocídio, porque não tinha como a medicina ocidental recém-chegada uhum. né, à China sem estrutura para distribuição disso, e o remédio já começou sendo alguma coisa cara, porque no momento em que você tinha o ancião da família, que era o médico tradicional chinês, ela tinha custo, mais né? experiência, sem custo, é. o na hora que nascia aquela criança, o, próprio, o último neto, o penúltimo neto, ele é que assistia essa criança, e pela fisiognomia, que é o um diagnóstico que se faz, pelo desenho do rosto, ele ali já dizia quais seriam as predisposições que essa criança teria no decorrer da sua vida. E orientava os pais né, a exatamente tomar os cuidados necessários para fortalecer um possível sistema renal enfraquecido, um possível sistema cardiovascular. Então, você veja que riqueza de informação que essa cultura detinha na época. Né? Ameaçada por uma coisa hum. abrupta, econômica... É mais... E aí, a gente vai para uma outra área também que você trabalha muito, que são as ervas, né? Que a gente vai para essa própria sabedoria, um conhecimento popular chinês, né? de mais de 3 mil anos antes de Cristo e tudo mais, e a gente vem para as ervas que já são muito usadas no Brasil, o chás, as próprias tinturas, as coisas que. a famosa garrafada do Nordeste, praticamente. É, isso aí, Que vem também da cultura indígena, né? do índio brasileiro, né? Que foram os grandes. Você até se para o pajé, né? O pajé era o médico da tribo e ele já sabia que numa picada de cobra, cascavel, ele usava usar o barbatimão para impedir a hemorragia sucessiva que ia acontecendo até levar aquela, aquele vídeo à morte. Então hoje se questiona, até pouco tempo você sabia como é que um índio conseguia né, sobreviver à picada de cobra, se ele não tinha um soro, se ele não tinha assistência médica. Enfim, agora já se sabe, o Instituto Oswaldo Cruz descobriu ano passado que ah, o extrato da planta medicinal brasileira, barba, timão, era hum. é o responsável pela sobrevivência do índio quando picado, por seja qual for a cobra, qual for o réptil. Isso é muito interessante, é. né? Eu lembro aqui, gente, eu, essa gravação está sendo feita mais ou menos 15 dias depois que eu voltei da Conrad's, Maratona, outra maratona que subia 1800 metros desse amigo. e descia ou seja, eu lasquei minha perna toda. Aí eu tava com a perna doída pra caceta. A primeira coisa que meu pai falou foi, toma chá de quê? Canela de velho. Canela de velho. É um poderoso anti-inflamatório, descongestionante, né? Quando você tem um estresse muscular, quando você tem um estresse articular, ele consegue drenar, fazer sair do sangue todos aqueles fatores inflamatórios que estão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 Um professor de farmacologia, o cara é que estuda profundamente a ação de fármacos e medicamentos, ele acreditava fielmente nisso. Toda doença caminha para a cura. Descansa, faz uso dessas ferramentas que são Só super recessário. eficientes. Isso. E você vai ter um resultado surpreendente uma recuperação perfeita. É, porque a gente tem que treinar o nosso corpo a se recuperar. Né? Se você não dá oportunidade para o próprio corpo estar treinado para se recuperar, você limita o que o seu corpo pode fazer por você e você acaba ficando refém desses analgésicos, seja do da canela de velho o tempo inteiro É isso! <risos> Não é? Pô, mas isso é muito interessante. Dentro dessa canela de velho, das combinações que a gente pode fazer com chá vão funções muito interessantes pra gente chegar até a mente porque muitas vezes a ansiedade atrapalha sono, atrapalha performance no trabalho, na corrida e existem maneiras que a gente, possa, a gente pode chegar também a essa calmaria né? de como controlar a cabeça porque a corrida ela é um, um já comprovado remédio para o bem estar mas tem gente hoje em dia que a corrida está até mesmo se tornando algo que gera ansiedade porque o cara está buscando performance, quer botar no, no, no instagram, não sei aonde eu pense tanto, estou correndo isso e os remedinhos naturais, eles têm um impacto para equilibrar o povo de forma diferente. O que você indicaria de chá, de coisas que as pessoas podem fazer para buscar essa tranquilidade da mente e do organismo? Então, nós vivemos hoje uma grande epidemia, né, que se chama ansiedade generalizada. Né? Porque o mundo, a vida, a forma como nós criamos esse planeta, que nós construímos essa nossa vida nesse último século, né, o desenvolvimento industrial, Todo esse século de desenvolvimento tecnológico evoluímos em 100 anos, mais do que em toda a história da humanidade. isso criou um impacto na natureza humana, né? que tem entre todos os seres vivos o maior poder adaptativo que se conhece. Ninguém tem mais poder adaptativo que o ser humano. Ele se adapta às diversas situações. Muitas vezes essa adaptação custa caro para ele. Né? Então, nessa expectativa da competição, nessa expectativa é, dessa ansiedade generalizada, do próprio quadro de depressão, que hoje é considerado a doença do século, né, que é o resultante final disso que nós estamos conversando, você tem meia dúzia de ferramentas que são espetaculares para isso, para harmonizar essa relação entre você e o ambiente que lhe volta. Tanto que na acupuntura tem um ponto que é usado, com muita frequência chamado Shenmen, quer dizer, é você e tudo à sua volta, a sua relação com o mundo, à sua volta. E esse ponto quer dizer portal da alma. Então é um ponto de harmonização. O chinês, naquela época já sabia que tinha uma região no cérebro que é responsável por essa administração. Que é isso? O um equilíbrio entre os hormônios do bem-estar e os hormônios do stress. A vida é isso, é um constante balizamento você falou um isso, Você né? falou aí exatamente, é o princípio do taoísmo, as forças que são antagônicas são diferentes entre si, mas é necessário que existam as duas para haver harmonia. Então, o corpo está buscando essa harmonia, mas você está fazendo coisas que não estão ajudando. Essa volta ao estado do equilíbrio e a ansiedade generalizada está acelerada, está evoluindo até chegar a síndrome do pânico, que é aquele ponto final. Dali é complicado. É angústia, assim. então, angústia. Então, o que acontece? Você tem plantas medicinais, você tem alimentos que têm efeito sedativo, que estimulam os bons hormônios cerebrais, você tem atividade física, o esporte, que é fundamental, que cria praticamente isso que você falou, que é quase um vício, a corrida do é um vício ao exercício, de tal bem-estar que ele promove, liberando um dos hormônios mais importantes para sedar o cérebro, que é... A serotonina, a né? E você consegue isso também com a acupuntura, com as plantas medicinais. Ótimo. E dentro disso, dessa experiência que você tem mais de 40 anos com essa medicina alternativa, não assim, pode dizer que ela é alternativa, já que ela foi antes da. Não foi. No século passado foi. É. Você <risos> criou uma linha de, de chás e de produtos chamado Quinto Elemento. Isso, né? Que é justamente para buscar o equilíbrio pelas bases do, do organismo é Água, fogo... Isso. São os elementos da vida, os elementos da natureza A base né, da medicina tradicional chinesa é o conceito do paulístico Que nós falamos aqui, as forças yin e yang A mulher é yin, o homem é yang, o escuro é yin, a luz é yang por aí Vai em tudo que você quiser interpretar e entender né? Mas além dos cinco elementos, é um fundamento belíssimo, empolgante Tão empolgante quanto a sua fala, às vezes exagerada, e a minha, mais do que a sua, né? A gente se empolga tanto com o que fala, porque a gente vive com paixão o que a gente faz. Você, meu filho, atleta, professor, eu, biomédico, biólogo, né? Que passei já quarenta e tantos anos da minha vida me dedicando a isso. Então, nós temos essa paixão, esse ânimo, né? E às a vezes gente, a gente fala realmente demais, até. <risos> Mas voltando lá. Aí vamos é falando. E justamente esse equilíbrio, porque a gente tem que buscar o equilíbrio em tudo O yin e yang é isso. o próprio treino entre o estressar e o descansar A dosagem para você ter uma supercompensação Que é o que nos torna mais forte, a supercompensação do nosso organismo Quando você faz um treino de tiro, um treino muito intenso Você tem que descansar de forma equivalente É o yin, é o yang, é o cansar, o descansar Isso tudo tem que ser equilibrado isso que é interessante a gente ter uma noção sobre a própria questão holística do treinamento da corrida como da própria vida. Eu sempre gosto de falar que a corrida, o esporte, ele é uma microvida. A gente aprende muito no esporte, porque naquele pequeno ali você vai fazendo grande, que é a nossa vida como um todo. É como que a gente vai levar? A questão de ter objetivos, a questão de ter equilíbrios. Pô, eu quero alcançar aquilo ali, mas aquilo vai me estressar um tanto que eu posso até quebrar e não chegar lá. E assim ele estressa a nossa vida. Então, o, além dos cinco elementos que a gente estava falando sobre o, esse conceito, desses produtos que eu desenvolvi depois de 40 anos de experiência clínica, trabalhando com o ser humano, mas, é, o quinto elemento, o que, que ele faz? Ele faz essa religação entre tudo que está à nossa volta e você, o momento que você está vivendo. Por exemplo, nós estamos agora em que época do ano? No outono, finalzinho do outono e começando o inverno. Então, nós estamos saindo de um período onde o pulmão, o pulmão ele fica vulnerável. Né? O pulmão fica vulnerável. Então, você tem que fazer uso desses de produtos, desses fitoterápicos, que vão fortalecer o seu pulmão na época mais crítica dele. Agora vamos entrar no inverno. Qual é a vulnerabilidade? A do rim. Por isso que nesse período de frio, de inverno, você tem mais lesões tanto para o atleta quanto para a pessoa comum, caminhando uhum. na rua, ele torce o tornozelo com mais facilidade, ele tem luxações diversas, né? as fraturas, porque quem faz o comando das articulações, do movimento, é o rim. Então, você veja que coisa interessante. Então, eu posso, com o uso desse quinto elemento, fazer a prevenção, não deixando que esse rim caia de energia, uhum. né? E evitando, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que eu evito o dano, o risco de lesão, eu tenho também o fortalecimento nesse sistema. Isso. E estando forte você pode evoluir forte você, você, pode. Evoluir, você mais pode. Você pode é. harmonia, você pode vender. Em harmonia, você pode. Em harmonia você pode tudo. Você pode, né? Tem, temos que ir atrás da harmonia. <risos> é isso. Bom gente, eu vou encerrando aqui esse bate-papo com meu pai pra gente delongar muito, porque senão a gente fica falando demais aqui essa questão holística, então, do corpo humano, de como que a gente vai se conhecendo durante a corrida e como que essa história do, da medicina alternativa, que antigamente era tradicional, mais de 3 mil anos, ela funciona muito bem no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo para conhecer um pouco mais sobre o uso da acupuntura, dos chás medicinais, dessa questão pajé, digamos assim dessa nossa medicina não muito farmacológica, né? química, por assim dizer, na própria indústria química, por que eu que dizer. Mas que é mais conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês. E obrigado, pai, por ter vindo compartilhar conhecimento com a gente. A gente sabe que é compartilhando conhecimento que a gente vai mais longe. Okay. Quer um recadinho pro pessoal aí, falar Então, coisa? eu estou à disposição para qualquer tipo de argumentação, de pergunta que possa surgir a seguir. Onde o é? pessoal te encontra? Isso. Mas eu estou trabalhando, eu trabalho, né? eu tenho uma agenda de trabalho, de atendimento, na parte da manhã, na parte da tarde, e o um número, para me localizar, bom, se vocês entrarem no Dr. Luiz Maranhão, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, enfim, não é difícil. Eu tenho um livro chamado sim, sim. A Dieta da Segunda Chance, é. né, com, duas, com duas edições já, já esgotadas, mas eu consigo para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais. Então vamos nessa, gente. Vamos que vamos, lado a lado, com uma corrida perfeita. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.